Olá, sou Shair Lino Xavier, trader e professor da Gestão Trader. Bem-vindo ao módulo 4, Sistema de Trading. Neste módulo abordaremos os seguintes temas. Como desenvolver um sistema de trading. Definição do sistema. Conceito operacional do sistema. Tipos de mercado do sistema. Estratégias do sistema. Plano de trade do sistema. Como realizar backtest do sistema. Como fazer a avaliação do sistema e simulação de cenários do sistema. Como desenvolver um sistema de trade Definição A lenda do santo graal Muitos traders buscam metodologias mágicas acreditando que irão fazer rios de dinheiro. Essas metodologias comercializadas no mercado na sua grande maioria possui apenas uma parte do sistema. Elas não lhe dizem como proteger seu capital, se o mercado for contra, como ou quando realizar seus lucros, para qual mercado o método foi projetado, se funciona em todos os mercados, e quando o método funciona e quando ele não funciona. O mais importante que você deve se perguntar é, quando você coloca essas peças juntas, o método serve para você? É algo que você poderia operar? ela se encaixa nos seus objetivos de investimento? Isso se encaixa na sua personalidade? Você consegue tolerar as quedas ou os riscos que podem gerar? O sistema atende aos seus critérios para se sentir confortável em negociá-lo? Quais são esses critérios? Van Tarp, um dos maiores formadores de top traders do mundo, em seu trabalho de modelagem, detectou que a única característica diferente entre os top traders é que cada um possuía uma metodologia diferente. Portanto, você não deve se apegar a uma metodologia específica, mas sim transformar essa metodologia em um sistema adequado para você. Mas afinal, o que é um sistema de trading? É um conjunto de estratégias interligadas orientadas para um conceito operacional, que atuam em um tipo de mercado específico, buscando atingir um objetivo financeiro desejável. Como desenvolver um sistema de trading? Conceito operacional. Você precisará definir um conceito operacional que servirá de orientação para o seu sistema. Exemplos de conceitos. Seguidor de tendência, contra tendência, reversão de tendência, range, rompimento, falha de rompimento, etc. Depois de definir o conceito operacional, precisará explicar como esse conceito funciona para você, a fim de atuar sempre de forma padronizada. Por exemplo, se o conceito for seguidor de tendência, você deverá explicar o que é uma tendência para você, e como ela se manifesta. A máxima aqui é a sistematização da atuação, você analisará o mercado sempre da mesma forma, escapando assim da aleatoriedade da tomada de decisão. Como desenvolver um sistema de trading? Tipos de mercado Existem pelo menos seis tipos diferentes de mercado. Você deverá entender como seu sistema funcionará em cada um deles. Mercado de alta volátil, mercado de alta não volátil, mercado de baixa volátil, Mercado de Baixa não volátil, Mercado Lateral volátil e Mercado Lateral não volátil. É fácil projetar um sistema santo grau para qualquer tipo de mercado listado acima. É insano esperar que o sistema de negociação funcione em todos os tipos de mercado. O maior erro que as pessoas cometem é tentar projetar um sistema para atender todos os mercados. Você deve negociar seu sistema no tipo de mercado para qual foi projetado. A métrica que classifica o tipo de mercado é a volatilidade. Volatilidade é o quanto o preço de um ativo se desvia do seu preço médio, ou seu preço atual. A medida estatística mais utilizada para determinar a volatilidade é o desvio padrão. Para definir o tipo de mercado, você irá precisar definir alguns parâmetros. Tempo gráfico que se deseja analisar. Quantidade de períodos que se deseja analisar. Direção do mercado. Uma média móvel como referência. Por exemplo, tempo gráfico. Cinco minutos. Quantidade de períodos. Um dia, ou x barras. Direção do mercado. Alta. Média móvel, 20 períodos. Vamos verificar os tipos de mercado nos gráficos. Tipo de mercado, alta sem volatilidade. Tipo de mercado, alta com volatilidade. Tipo de mercado, baixa sem volatilidade. Tipo de mercado, baixa com volatilidade. Tipo de mercado, lateral sem volatilidade. Tipo de mercado, lateral com volatilidade. Como desenvolver um sistema de trade? Estratégias. Uma estratégia é composta de sete partes. Um filtro de ativos, um filtro de mercados, uma configuração de entrada Uma configuração de stop loss Uma configuração de reentrada Uma configuração de saída E uma configuração de position size Estratégias Filtro de ativos Um filtro de ativos corresponde aos seus critérios de triagem Há diversos ativos na bolsa Você deve ser capaz de selecionar os ativos que se comportam Da melhor forma para a sua estratégia Filtro de mercados O filtro de mercado é uma maneira de observar o tipo de mercado existente para determinar se o mesmo é apropriado para a sua estratégia. Por exemplo, grau de inclinação de uma média móvel em um tempo gráfico superior, ou um indicador de banda de bollinger. Configuração de entrada uma configuração de entrada, é uma combinação de fatores que produzem um sinal único na sua tela, que determinam quando você pode entrar em uma operação. Configuração de Stop Loss Uma configuração de Stop Loss é o pior caso de perda que você gostaria de experimentar. É o seu risco inicial, que não deve passar de 1R. Um você pode utilizar stop técnico, stop de volatilidade, ou até mesmo stop financeiro. Configuração de reentrada Muitas vezes você é interrompido em uma operação. As famosas violinadas. Se as configurações de entrada ainda estiverem presentes, você poderá reentrar. Pense nos seus critérios de reentrada. Configuração de saída A configuração de saída é uma das partes mais importantes da sua estratégia. É ela que irá proporcionar a sua relação retorno sobre o risco. Você pode ter uma saída com alvo fixo ou móvel. Configuração de position sizing Uma configuração de position sizing diz respeito ao tamanho da sua posição em cada operação. Determina o quanto de unidades você deve vender ou comprar por ativo. A estratégia recomendada é a de risco percentual da conta. Como desenvolver um sistema de trading. Plano de trading. Plano de trading é o documento que materializa todas as suas regras do sistema. Além de contemplar a parte operacional, também contempla a parte gerencial emocional do sistema. Tipo. Objetivos do sistema Meta financeira anual, mensal, diária, número de oportunidades do sistema, drawdown do sistema, entre outros. Crenças do sistema e eventos do sistema. O plano de trading irá englobar todos esses elementos. Como realizar backtest do sistema? Amostragem ter no mínimo 100 operações por estratégia. Tipo de mercado. Ter no mínimo 20 operações por estratégia em cada tipo de mercado. Forma. Gráfico parado, replay de mercado, conta simulação ou conta demo. Tem que contemplar suas limitações de mercado. Horário disponível, dia disponível, etc. Tomar cuidado com a otimização. Se otimizar um período, aplique a otimização em um período diferente, a fim de validar o backtest. Ser honesto consigo mesmo. Temos a tendência de querer que o nosso sistema seja vencedor, e para isso nos auto-sabotamos. Como fazer a avaliação do sistema? Existem várias métricas de avaliação de um sistema. São elas, drawdown, expectativa, expectativa versus oportunidade, perdas consecutivas, rentabilidade, etc. Porém, nenhuma delas é capaz de medir a variabilidade do sistema. Vamos aos exemplos, sistema 1, curva de performance. Sistema 2 Ambos os sistemas atingiram o mesmo resultado financeiro, porém o sistema 1 tem menos variabilidade é mais confiável. Existe uma métrica que consegue medir essa variabilidade. Essa métrica se chama SQN, ou número da qualidade do seu sistema. Ela é mensurada através da equação expectativa em R dividido pelo desvio padrão de R múltiplos vezes raiz dos números de traits. O resultado dessa equação fornece uma pontuação que a gente tem a seguinte escala de 1.6 a 1.9 o sistema é considerado abaixo da média, mas pode ser negociado de 2 a 2.4 é considerado um sistema mediano de 2.5 a 2.9 é considerado um sistema bom de 3 a 5 um sistema muito bom de 5.1 a 6.9 é excelente e maior que 7 seria um sistema santo grau né, é para se desconfiar é, qualquer backtest que venha apresentar um SQN de 7. Simulação de cenários do sistema O backtest testa o nosso sistema no passado. Porém, o que esperar do mesmo sistema no futuro, sabendo que existe variância nos resultados? Para isso, devemos rodar uma simulação de Monte Carlo. A simulação de Monte Carlo pega a nossa distribuição de resultados, em R múltiplos e testa vários cenários probabilísticos, gerando vários dados estatísticos. Isso nos dá uma boa noção do que podemos esperar no futuro. Fim do módulo 4. Sistema de Trade. Vejo vocês na próxima aula.